Vamos fazer mais um slime, não é? Mas verde, Sim. que a Kika gosta muito, não é? Sim, não peça, não é para comer boca. Não, não é para comer. Vá, vamos começar outra vez com a nossa receita base: os 110 gramas de, de cola. cola. A seguir, vamos meter o nosso potálco. Potálco, álcool. O pote Duas colheres, não é? Pataco. Aqui é é que, que ajuda. Então é que também. Que mexe. Aqui também. mexo. que mexer muito bem. É assim. sim. Sim. É Aqui que ajuda. Está bem, mas agora a mãe tem que ajudar um bocadinho, está bem? Sim, tá bom. Aqui é que eu vou cair em se... é que. Aqui, eu... O que vais fazer? Eu vou comer brilhante de verde. Mamãe, a mamãe foi brilhantes. Queres meter brilhantes? Sim. Mas não é agora, está bem? vamos meter uma colher de gel de banho. E uma.. E o que é Uma colher de creme de banho. Pode mexer um bocadinho? Não. Deixa eu mexer um bocadinho. Senão depois a receita não dá certo. Ai, que ajudo. Laura, olha, Tata. Sempre do bebê. Olha do bebê. Olha do bebê. Mãe, deixa só um bocadinho, senão a receita não vai dar certo. É o que eu quero, eu quero, eu quero. O que é isso? <risos> E gel de barbeado. Eu digo ajuda. Chocolate. Chocolate. Que cor vai ser o nosso slime? Eu digo ajuda. Olha, que cor é que vai ser? Ser mais verde. Vai ser verde? Sim. Do Sporting. Aqui que é do Sporting, não é? Ah, tá aqui! Sporting! Benfica. Like sporting! E agora vamos adicionar a nossa cor. A que ajuda! Não, não, não, espera-se um bocadinho. Aqui, que ajuda, Ma. Olha! Eita, que ajuda. Mexe. Eu que eti, que eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, mãe Não, ラストではなました。あ、<音楽><音楽><音楽> o nosso slime verde. Chamou verde. Uau, que fixe! Vamos brincar com o nosso slime verde? Sim. Oi, o o o o o Francisco, a mãe já disse para não sacudires assim, está bem? É que eu vou Pera, a mão. Espera, mete a mão. Mete aqui a mãozinha à mãe. Olha quem que faz anos sábado? É a Kika. Não é a Kika. É o pai e a mãe e a Kika. É o pai, a mãe e a Kika. É o pai, a, mãe, a Kika, é a Vamos lavar as mãos. Vamos so, lavar Vamos lavar mãos. Calma. Vai lá, a água. Lembro que fizemos outro dia branco, não foi? A é a Kika Fasta. Foi a Kika que fez, não foi? Aqui é a Kika Fácil. Vamos fazer a nossa estante de semanas. É? Enquanto a Kika brinca, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o nosso canal da Kika's Family. Não é? Ah! Quem é ele? És tu, Inácio. É tu, Inácio. Que A Mauda é ajudar. Kika, tu sabias que de São Miguel consegue-se ver o Canadá? Sim. Sim. De onde é que se vê? Vocês sabem? Em casa? Sim. Sim. É uma cololita, não. Quais para as minhas cololitas? Não. Sabe que de São Miguel se vê o um Canadá? Sabe de onde é que se vê? De onde? De rabo de peixe. Porquê? Pegas num campo, atiras à água e dizes Uh, oh, Canadá, Canadá, Canadá! Sim. Olha, vamos pedir dos nossos amigos para a gente continuar a brincar. Sim. Tchau, amigos. Ah. Tchau, amigos. Obrigado por ter assistido. Uhum. Não se esqueça de colocar um like e subscrever o nosso canal. Uhum. Não é, Kika? Uhum. Manda beijinhos. Tchau. Tchau.